Carla, eu tenho valor, eu preciso me valorizar e pensam que o que os valoriza são os seus diplomas, é o fato de ter feito a graduação em odontologia, tantas especializações, tantos cursos, tantos congressos. Muitos dentistas pensam que o que os valoriza é a estrutura física que ele construiu ali. Isso é um engano. O que valoriza o dentista é o paciente, é o cliente que precisa ver valor no dentista. Então de nada adianta fazer cursos e mais cursos se o seu paciente não vê valor em você ou se ele nem chega até você. Hoje em dia existe uma grande dificuldade do dentista ser visto, ser encontrado. Muitos precisam de pacientes novos. E precisam ser vistos, precisam aparecer em algum lugar. E nesse momento de ser visto, já é o primeiro momento de ser valorizado ali naquela comunicação. Então, quando eu falo em dentista valorizado, é sim valorizado pelo paciente. O que será que ele valoriza? Como será que deve ser a sua comunicação por exemplo numa divulgação para você ser valorizado, para despertar o interesse, o desejo daquela pessoa procurar você para fazer o tratamento. Então como é que você está lá numa divulgação?